O número de avistamento de OVNIs tem aumentado significativamente no Brasil e no mundo. O motivo, segundo alguns ufólogos radicais, seria o prelúdio de algum tipo de apocalipse alienígena que se aproxima. Outros acreditam que seja apenas uma visita de rotina com anuência da elite mundial, por isso separamos uma lista de vídeos das mais recentes e incríveis aparições. Mas antes já vai deixando o seu like e inscreva-se neste canal para não perder nenhuma de nossas novidades.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 Imagens magníficas registradas de dentro de um avião que sobrevoava uma cidade localizada na fronteira entre México e Estados Unidos. O objeto possui a forma de um anel e sobrevoa a 2 km de altura. Alguns internautas acreditam que tudo não passa de um fenômeno atmosférico. Outros, que seria a abertura de um portal dimensional. E você no que acredita? Recentemente o governo norte-americano divulgou o que alega ser a primeira imagem de um objeto voador não identificado, o VNI filmado por militares americanos em uma zona de conflito. É oficialmente designado como o VNI, e está ativamente sendo investigado. Essa imagem foi tirada no norte do Iraque 2016. É uma gravação militar, e é parte de investigações ativas sobre ovnis. A diferença é que foi tirada sobre uma zona de conflito, o que deveria levar todos a pensar quais as explicações disso, declarou Kobel. De acordo com um documento do escritório do Diretor de Inteligência Nacional enviado ao Congresso, o governo não consegue explicar 171 relatos de objetos voadores. Isso é um território desconhecido. Somos topógrafos mapeando um território novo. Muitas coisas estão sendo descobertas e compreendidas. Esses fenômenos de objetos voadores estão sendo desestigmatizados, então os relatos estão ficando melhores, concluiu o documentarista. Isso é tudo e a gente fica por aqui, nos vemos no próximo vídeo, até mais.